Olá pessoal, graça e paz para vocês, boa noite, a todos vocês que estão aqui acompanhando com a gente o Bible Café, sejam bem-vindos, que Deus abençoe o teu coração, ok, de onde você estiver, que realmente você possa estar nos ouvindo bem, se você tiver alguma pergunta durante esse tempo, nosso tempo é de uma hora, nós começamos agora e daqui uma hora terminamos Todas as quintas-feiras estamos aqui, estamos aqui desde aqui em Denver, Colorado, nos Estados Unidos, e esperamos que Deus realmente alcance o teu coração. Esse programa, chamado de Bible Café, é uma oportunidade para você aprender mais sobre as coisas da Palavra de Deus, é uma oportunidade para você crescer espiritualmente. Se você estiver assistindo a gente e quiser compartilhar com um amigo, se você quiser compartilhar, convidar alguém para assistir também, compartilhe o link lá na sua página e convide, OK? Nós aqui falamos todos os assuntos da Bíblia, especialmente aqueles que as pessoas querem crescer, querem aprender mais, OK? O nosso, eu sou o pastor Ilan Marques e sou pastor da New Generation Christian Community Church aqui em Denver. Pastor, a nossa igreja é uma igreja brasileira, sou pastor e tenho, ah, nós temos o nosso culto todos os domingos às 5 horas da tarde. O culto é bilíngue em português, brasileiro e inglês. E se você mora aqui em Denver e está nos assistindo, gostaria de convidá-lo a vir nos visitar. Né? Se você também mora em Fort Collins, gostaríamos de. ou nas regiões que são próximas, gostaria de convidar a que você venha nos visitar, ok? o Nosso tema de hoje, continuamos falando sobre uh, os atributos de Deus, que é algo muito importante, nos últimos uh, tempos nós temos visto que muitas pessoas, inclusive cristãs, uh, têm tido um entendimento muito superficial sobre a palavra de Deus, têm tido um entendimento extremamente raso sobre Deus, e, de fato, nós queremos que você cresça, ok? Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando, a irmã Meire, lá de Brasília, a Emily também, daqui, da nossa igreja, ok? Augusto Melo, todos vocês que estão chegando aí, que Deus abençoe o teu coração e fique com a gente e cresça espiritualmente, ok? Boa noite, boa noite para vocês, boa noite, irmã Meire, Deus te abençoe, ok? Seja muito bem-vinda, é um prazer receber vocês aqui com a gente, ok? Nós vamos fazer uma oração antes da gente continuar e vamos uh, pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Durante esse momento, se você tiver alguma pergunta, pode escrever aí no Facebook. Eu vou tá, procurar estar atento aqui, se você tiver alguma pergunta, e a gente vai procurar esclarecer dentro da Palavra de Deus, ok? Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Tudo que fazemos aqui é para ti, para a tua glória e pedimos que o teu Espírito Santo venha nos dar direção. Use, Senhor, estes equipamentos, os computadores, as câmaras, a internet como um meio de bênção, Senhor. Um momento que a internet é muitas vezes usada para tantas coisas ruins, para pornografia, para fins de... Ó oh Deus, de crimes e de coisas que não te agradam, nós queremos que esse seja um instrumento para o teu Espírito. Que teu Espírito Santo alcance as pessoas que estão assistindo, onde elas estiverem, e não somente agora, mas aqueles que vão assistir depois também. Que o teu Espírito Santo possa guardar, dirigir e nos dê palavras de sabedoria espiritual. Toma as nossas mentes cativas à tua obediência. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, sejam todos bem-vindos. Ney, a uh, Giovanni, também lá de Brasília, o Ney aqui de Denver, Ana Paula, também aqui do Colorado. Deus abençoe o Kaique, né? Prazer ter o Kaique aqui com a gente, né? Kaique, que Deus te abençoe, ok? Também é Rachel, lá de Fort Collins. Que Deus te abençoe, Rachel. Espero que você entenda, ok? A uh, Rachel fala espanhol. Mas acredito que ela pode entender também o português. E também um abraço para todos vocês que estão entrando aí. Nós estamos falando sobre os atributos de Deus. E eu volto a repetir porque é tão importante falar sobre os atributos de Deus. O que são os atributos? Hi Rachel, how are you doing? It's a pleasure to see that you're watching us here. God bless you. E nós nós queremos realmente adorar uh, a Deus, mas para adorar a Deus nós temos que uh, entender quem é Deus, não é verdade? Saber muitas coisas sobre Deus. Boa noite, meu irmão Ney, que Deus te abençoe. Ok? Boa noite para todos vocês. Ok? Então, uh, nós na semana passada falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus. <risos> Rachel está dizendo, solo, entendo um pouquinho... Just a little bit Ok uh, I guess that if you stay Just stick around You're gonna understand most of it I, I understand that you're gonna you're gonna pick it up You're so smart okay? Então é muito importante uh, Que você entenda quem é Deus Deus é um ser uh, Que transcende o nosso entendimento né? E quais são os atributos de Deus Eu vou colocar aqui Uh, algumas coisas que nós já falamos na semana passada, para que você possa entender algumas coisas sobre isso, né? Uh, sobre o quem é Deus, talvez até tendo aí esse texto seja mais fácil para a Rachel entender também, ok? A gente falou sobre os atributos de Deus e o que são os atributos? Os atributos são qualidades de Deus, né? São qualidades que são próprias dele, tá? E é por causa dos atributos que o chamamos de Deus, ou seja, são coisas próprias de Deus, ok? Deus é Deus porque ele tem essas qualidades, não se esqueça disso, ok? E se divide em duas categorias, na semana passada nós falamos sobre os atributos comunicáveis de Deus, ok? E hoje nós queremos falar sobre os incomunicáveis, então... Só para a gente lembrar, os atributos incomunicáveis de Deus é onipresença, onisciência, onipotência e tem também a infinitude de Deus, ou seja, Deus é um ser infinito, não tem fim e também a sua imutabilidade, quer dizer que Deus não muda, Deus, ele, para, ele, como Deus, ele simplesmente não muda e a gente falou muito sobre isso, se você quiser saber mais sobre isso, assiste aí no Facebook o nosso programa da semana passada que ficou aí, e aí você vai entender. Né? Falamos da onipresença, que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, citamos vários textos da palavra de Deus onde mostra isso, falamos da onisciência, que Deus está em, aliás, Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, ok? Eu citamos também outros textos, falamos também da onipotência, que significa dizer que Deus tem todo o poder, é muito importante a gente entender. Falamos sobre a imutabilidade, que Deus não muda, e falamos sobre Deus como um ser eterno, e como um ser infinito. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que tudo isso são as características de Deus, e que faz uma enorme diferença quando nós oramos, por exemplo, quando nós uh, estamos buscando a face de Deus, quando nós uh, falamos com Ele. Tem pessoas que dizem, como que eu vou falar com Deus que não entende nada, ou, aliás, com Deus que eu não vejo, um Deus que não está próximo de mim. Né? Uh, e quando nós entendemos sobre o caráter de Deus, entendemos sobre... Essas, esses atributos, essas qualidades de Deus isso torna a nossa oração diferente então é muito importante uh, você entender a quem você está se dirigindo e qual o poder que essa pessoa de quase a Deus que ele tem sobre tudo isso, ok? muito bem, lembrando se você tiver a sua pergunta pode escrever aí, bem-vinda Mônica que Deus te abençoe também Aí também, Davi, Davi que fala do México. Davi Domingues, que Deus o bendiga muito, meu irmão. Gracias por venir. Bendiciones. Ok? Qualquer dia vamos fazer um solo em espanhol. <risos> muito bem. Então nós falamos sobre os atributos de Deus. Quem é Deus? Né? É muito importante que a gente tenha essa visão de quem é Deus, porque aí... A nossa oração vai ser diferente, ok? Se você chegou agora e quiser, compartilha isso com um amigo e aprenda mais sobre Deus. Hoje nós vamos falar sobre os atributos, os atributos comunicáveis de Deus. O que, que quer dizer isso, né? Ah, inclusive hoje eu tenho uma conversa gravada aqui com um pastor lá do Brasil, o Pastor Hermes. Eu vou daqui a pouco vou colocar aqui para você, ok? Mas uh, primeiro a gente vai procurar entender quais são esses atributos. Vou colocar de novo o texto aqui que a gente, uh, que a gente escreveu para a gente poder seguir. Né? Aqui tem alguns exemplos de atributos comunicáveis de Deus. Uh, e eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então a gente tem amor, santidade, justiça, verdade... Por exemplo, Deus, esses são alguns, existem outros. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é santo, Deus é santidade. A Bíblia diz que Deus é justiça, a Bíblia diz que Deus é verdade. Vamos ver alguns textos desse Por exemplo, um texto que fala sobre a santidade de Deus, vamos ir lá de, em 1 Pedro. Eu vou colocar também o texto aqui para que você possa acompanhar comigo porque é muito importante que você acompanhe na palavra de Deus, né? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, okay? Dá só um segundinho que a gente vai chegar lá. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 16. É um texto que faz referência ao Velho Testamento, ok? Onde Deus fala com o seu povo. 1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 16, estamos chegando lá, estamos chegando lá, ok, ok, okay. veja bem, esse texto diz assim, porquanto escrito está, vamos ler aqui o 15 primeiro, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, então quem nos chamou foi Deus. E o texto aqui está dizendo, como ele é santo, como Deus é santo, que também nós devemos ser santo. Ele é, diz assim, porque está escrito, portanto está escrito, o escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então está escrito na Bíblia que Deus é santo. Vamos ver também no Salmo 99, é muito importante a gente ver esses textos, porque esses textos são ah, tremendos para... Aquilo quando a gente fala sobre Deus, Salmo ah, capítulo 99, versículo 9. Okay? Se você tiver a sua Bíblia aí e quiser marcar esses textos, ah, você pode marcar também. Você precisa realmente ah, guardar esses textos. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia, né? as palavras da Bíblia. Então, veja bem aqui, Esse, aqui no versículo 9, diz assim, Exaltai ao Senhor e adorai o seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar a visualização aqui para você, okay, para que você possa enxergar. Aí está, ok? Ok. Então, veja, o texto diz, Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então, a santidade de Deus é um atributo de Deus, ok? É muito importante que você guarde isso, o amor, a justiça, a verdade. Né? Deus é um ser verdadeiro. Vamos ver um sobre amor. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 8, Fala muito claro sobre isso. A carta de João, dá mais um minutinho, a gente chega lá, se Deus quiser. 1 João, capítulo 4. Se você estiver ouvindo bem, escreve aí que você está ouvindo bem, dá um like, só para a gente ter certeza que está tudo bem, que o áudio está chegando, ok? Se você tiver alguma dúvida também, não se preocupe, pode perguntar. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei. 1 João 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha que versículo forte. Está né? dizendo, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja bem, nós estamos falando sobre os atributos... Comunicáveis de Deus, tá? A Bíblia diz que Deus derramou do, do, do seu amor dentro do nosso coração através do Espírito Santo que nos foi dado. Então, na realidade, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele traz o amor de Deus. E, e não estou falando, por exemplo, do amor ah, simples, mas estou falando do tipo de amor de fato de Deus, tá? Existe, e nós precisamos entender que os atributos comunicáveis de Deus, eles são de fato algo que está em Deus, e Deus ele transmite isso ao ser humano, ele transmite isso para nós, ok? E não somente ao ser humano, veja bem, eu quero deixar isso claro agora, não somente ao ser humano que se converteu, e eu vou fazer algumas ressalvas aí, é muito importante você lembrar disso, por quê? Porque quando Deus criou o homem, todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. ok? Então o homem caiu, o homem se perdeu, o homem ah, pecou contra Deus. Né? Então, na realidade, o que, que acontece? Ah, o pecado ou a natureza pecaminosa deformou. Né, parte dessa imagem de Deus. Por que eu digo parte? Porque um ser humano, ele é capaz de amar, né? ele é capaz de. ele tem um certo senso de justiça. Tá? Daqui a pouco, na entrevista com o pastor Hermes, você vai. quero que você fique bem atento, que nós vamos falar bastante disso, nós vamos ter uma conversa. Ah, e você vai entender provavelmente mais isso se houver alguma coisa que você não, não sabe você pergunta então a gente está falando dos atributos comunicáveis de Deus Deus é o que? Deus é santo Deus é amor Deus é justiça aí eu vou colocar aqui se você quiser anotar os textos né? aqui na tela a gente tem aqui os textos Olha, tem vários textos na bíblia que falam sobre isso por exemplo, tem aqui 1 João 4,8, 8, onde fala que Deus é amor, depois Salmo 57, versículo 10, João 3, 16. Esse aqui todo mundo tem que saber de qual, né? Diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Deus também é verdade, né? esses textos aqui. Por exemplo, de Deuteronômio 32, versículo 4, Apocalipse capítulo 3, versículo 4, João 3, 31 até o 33, Jeremias 10, 10. Vamos ver esse de Jeremias 10, 10? Eu vou abrir a Bíblia aqui e quero que você acompanhe comigo, ok? Vou colocar a Bíblia, veja bem, aqui já está aparecendo a Bíblia, então, Jeremias, lembra aí o texto... Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Vamos lá? É só um versículo. E é muito importante, quando você estiver lendo a Bíblia, você precisa colocar é, essas coisas em prática que nós estamos falando. O que significa colocar em prática? Você vai ler e você vai ver tudo que Deus é. Então, eu sugiro você, pegue um caderno, uma ou no seu computador, não sei como que você faz a sua leitura, e você, por exemplo, é, faz algumas anotações. Por exemplo, lá um versículo diz que Deus é, é amor. Você escreve o versículo, escreve a referência, ou então você escreve assim, Deus é amor, aí você coloca as referências. O, o ideal mesmo é você escrever alguns versículos, porque aí vai ficando na sua memória. Ah, Deus é justiça, Deus é um fogo consumidor. Deus é... tem tantas coisas que Deus é tá? mas os atributos comunicados de Deus é que quando Deus nos criou esses atributos ele colocou no ser humano ok? Então, vamos lá em Jeremias 10.10 para a gente ver olha o que, que diz aí mas o Senhor Deus é a verdade olha que coisa, que versículo tremendo o Senhor Deus é a verdade ele mesmo é o Deus vivo e o rei eterno, do seu furor, treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Então, nesse texto aqui, só para você ter a ideia do que eu estou falando, das anotações, você tem algumas coisas aqui de Deus. E assim, Deus é verdade. Então, é o que nós estamos falando do atributo de Deus. O atributo de Deus diz que Deus é verdade. Aí diz, ele é o Deus vivo. Aqui está dizendo, Deus é vivo, Tá? Até lembrei do filme, agora Deus não está morto. Ah, ele é o que mais? E o rei eterno. Olha aqui o outro atributo de Deus que não é comunicável, que é o atributo da eternidade. Em certo sentido, quando nós nascemos, nós recebemos também uma parte da eternidade. Por que eu digo uma parte? Porque na realidade... Deus, ele colocou, é, ele, uma vez que você nasce, uma vez que você foi criado por Deus, você não morre mais, você morre fisicamente, mas o seu eu, você, de acordo com o ensino bíblico, você continua vivo, né, você vai para Deus, você mas depois você ressuscita, de acordo com o ensino bíblico, isso eu posso ensinar num outro dia, ou seja, a partir daquele momento não morre mais, de fato, ou você vai viver eternamente com Deus, ou você vai viver eternamente sem Deus, e a Bíblia ensina muito claro sobre isso, então, aqui Deus colocou em nós a sua eternidade, ok? Se você tiver pergunta, não hesite em perguntar, Tá? Porque, de fato, é muito importante que você aprenda. Sejam bem-vindos. Bem-vindo, Lorena. Que Deus te abençoe. Bem-vindo, Denilson, também, que ah, entrou aqui também. Que Deus abençoe. Espero que vocês ouçam e vocês aprendam também. ok ah, Veja bem. Vamos assistir a entrevista? A entrevista é muito interessante, porque nós vamos falar da dos atributos comunicáveis de Deus nessa entrevista. Eu vou colocar aqui e você presta atenção aí, ok? Bem pessoal, hoje nós temos aqui o pastor Hermes, pastor Hermes Geraldo Xavier, lá de Uberlândia, pastor da Igreja Batista Betel, e ele está aqui conosco nesse, no Bible Café, é um prazer, pastor Hermes, tê-lo aqui conosco, ok? E... Como nós temos falado sobre os atributos de Deus, eu convidei para que ele pudesse também compartilhar algumas ideias e visões bíblicas sobre os atributos de Deus. E Pastor Hermes é formado em teologia, é professor de seminário, pastor da igreja, advogado e, mas acima, é também um pai de família, um esposo e é um homem de Deus. Pastor Hermes, seja bem-vindo, que Deus possa guiar né, nossas vidas hoje. e Nós temos falado sobre os atributos de Deus e falamos já sobre os atributos que são incomunicáveis e gostaríamos de falar um pouco mais sobre os atributos comunicáveis de Deus, gostaríamos de ouvir um pouco né, o que, que o irmão tem a dizer a esse respeito como que o irmão vê os atributos comunicáveis de Deus como eles são importantes para nós a seres humanos servos de Deus e coisas dessa natureza Bem, primeiro queria dizer que é um prazer para mim estar participando desse programa esse estudo da palavra de Deus Eu entendo que nós realmente precisamos é, de momentos como esse, então é um prazer para mim compartilhar um pouco da palavra, especialmente esse tema, que é um tema para mim muito relevante, porque quando nós pensamos nos atributos de Deus, nós também estamos pensando na forma como nós nos relacionamos com ele. Ou seja, quando eu penso nos atributos de Deus, seja eles comunitáveis, ou Estou naturalmente falando sobre o caráter de Deus uhum. Quem ele é, seu poder, sua glória, sua natureza Então, isso define também a forma como eu me relaciono com ele Como cada pessoa se relaciona Então, é realmente um prazer muito grande tratarmos esse tema é, De extrema importância, é fundamental para a vida da igreja, o Senhor a igreja ela é muito mais eficiente, é muito mais atuante à medida que ela conhece de fato quem é o Deus que ela serve. Uhum. Então, é maravilhoso realmente tratar. Quando nós pensamos em atributos de Deus, enfim, nós estamos falando da sua natureza, estamos falando daquele é, da constituição de Deus, né? Que Deus se constitui. Então, nós pensamos em atributos incomunicáveis, que são atributos de Deus como deidade, uhum. é, Deus como eterno, sua imutabilidade, uhum. sua presença onisciente, que eles não já trataram. Se então, nós pensamos em atributos comunicáveis, nós pensamos naquilo que Deus colocou no homem e que faz o homem ser a sua imagem e semelhança. Uhum. Então, o homem, foi ele justo, ele só está refletindo Deus que ele o fez e que colocou nele a sua imagem e semelhança. A justiça que nós praticamos, nada mais, nada menos do que a, o reflexo da justiça eterna de Deus. Uhum. O amor que nós é, dedicamos alguém ao reflexo do Deus que a Bíblia chama de o um verdadeiro amor. Uhum. É, a, o homem se constitui, ele é o sopro de Deus ele, ele carrega em si a, a, a, as características de Deus. Uhum. Deus colocou, comunicou o homem ao criar o que nós chamamos de atributos comunicados. Uhum. São muito importantes, porque é isso que nos faz diferentes de todas as outras criaturas na passagem. Uhum. Todos os seres criados. Só nós somos justos, amamos como amamos, temos a, a somos capazes de constituir, criar uma família da forma como nós fazemos uhum. nós poderíamos de acordo com o que o irmão está dizendo, nós poderíamos então dizer que esses atributos são atributos também compartilháveis vamos dizer assim em é, num, num, uma linguagem digamos mais simples poderíamos dizer bom, esses, essas são então são atributos de Deus que ele compartilha com o ser humano, correto? Exatamente. Uhum. Quais são. A... Sim. Isso também, eu não sei se era isso que você é, estava uhum. uh, falando, mas com isso também é, nos faz capazes de comunicar a outros também esses atributos. Uhum. Né? Bom, interessante. Uhum. Estamos compartilhando a justiça de Deus, certo. certo. É, sermos a, a amáveis ao amar, ao cuidar, é, ao prover, estamos compartilhando aquilo que Deus é, uhum. faz toda a diferença na nossa Certo, certo. Ah, uma coisa que eu acho que é muito interessante é exatamente a gente conseguir estabelecer essa diferença entre Aquilo que é atributo comunicável de Deus e aquilo que não é atributo comunicável de Deus. Como nós no programa da semana passada já conversamos sobre, falamos sobre os atributos incomunicáveis de Deus, só para a gente lembrar que os atributos incomunicáveis de Deus são exatamente aqueles em que é, é característica própria do próprio Deus. Ou seja, isso é o que faz diferença entre Deus e e qualquer outro ser. Mas, voltando à questão dos atributos uh, comunicáveis, uh, quais são esses atributos? Quando nós pensamos em atributos comunicáveis, nós estamos falando é, de todos os atributos que é, de Deus, na sua. Na... Falamos é, misericórdia, falamos da sua paternidade Estamos falando da, também é, a, do ser de Deus enquanto provedor de todas as coisas Então a Bíblia diz que Deus é o provedor é, de tudo que existe É o mantenedor, mas Deus também comunicou a nós essa capacidade também de ser provedor ao, ao constituir um pai como o provedor da família, né? uhum. então uh, são esses atributos e todos aqueles que de fato nos caracteriza caracteriza como imagem. Uhum. Né? Uma coisa que a pai, exemplo é um atributo. Rep... Que a gente... Pode repetir por gentileza. Podemos comunicar. Né? Uhum. Bem, um, uma uma das coisas que que eu acho muito interessante são as figuras de linguagem que Deus usa para comunicar seus atributos e a experiência que Deus permite que nós vivamos também para que possamos compartilhar desses atributos e entender melhor. Né? Um deles, eu diria que a família, que é uma das coisas que eu tenho repetido em quase todos os casamentos que eu tenho feito, é que Deus ele criou a família, criou o casamento, para que nós pudéssemos compreender alguns aspectos de Deus, não é verdade? Você poderia, você lembra, vamos dizer assim, no, como nós falamos do amor, por exemplo, o amor é um, um atributo comunicável de Deus. Como nós poderíamos entender o amor, de Deus se nós não vivêssemos a experiência da família, a experiência da, da paternidade, a própria experiência do relacionamento do casal, e eu acho que isso é muito interessante. Né? É, vários, você consegue ver outros paralelos em outros atributos comunicados de Deus como esse? Eu consigo, se assim, só um instante, deixa eu fechar a porta. Ok. Aqui em casa tem uma mel, <risos> e ela tá lá, muito, vai atrapalhar a nossa conversa. Tá, tudo certo, Mas não eu, se tô, eu consigo pensar tá, de várias formas, tá? duas coisas que me chamam muito a atenção na família. Primeiro que é, é Deus, a gente, Deus como Criador, é, é um atributo que é, diz, em certo sentido, seria impensável você dizer que ele é comunicável. Uhum. Mas conseguiu colocar o ato da criação dentro da família, ou seja, quando um casal se une uhum. ela, e constitui uma família, Deus colocou, Deus comunicou o homem o prazer, criar uma nova vida. Uhum. Então... É, isso não é necessariamente tratado pela teologia como um atributo comunicável. Uhum. Mas se você pensar na dimensão espiritual, Deus não só nos comunicou a capacidade de amar individual, uhum. coletivamente, dentro de uma comunidade. O homem é feito plural, o homem não é feito é, um ser é, ermitão para viver sozinho. Aliás, se você pensar, por exemplo, no Salmo 128, você vai lendo o Salmo, ele vai descrevendo a família e aí ele, Deus quase que conclui dizendo assim será abençoado o homem que tem, que tem meu tempo. Hum. Como é que ele é abençoado? Com famílias, fechas na mão do guerreiro, aí hum. Deus diz assim é como Deus abençoou o homem é, que, ele, que ele ama, porque ele quer bem, é através da família. Deus colocou um pouco desse atributo da criação, que é um atributo incomunicável, mas, ao mesmo tempo, Deus dá ao homem a oportunidade de gerar um outro filho. Uhum. Além disso, um atributo extraordinário de Deus é a paternidade. Né? Deus é o Pai, uhum. e Ele se apresenta, se revela nas Escrituras como Pai. Então, quando você pensa, por exemplo, em, em paternidade, é, você pensa primeiro em Deus. Uhum. Nós só somos... Paz, porque Deus é Pai, Sim. ou seja, como Pai, como comunicou a nós a alegria de poder também sermos Pai. Uhum. Que um, uma, um novo ser, educar esse novo ser, corrigi-lo, amá-lo, até vê-lo novamente florescer, uhum. e aí ele é como uma flecha que vai bem além da nossa uhum. vida, se né? você pensar nessa figura de linguagem como um arqueiro onde o arqueiro não consegue ir aonde a flecha vai tá. então como ele não consegue ir ele arma o seu arco e joga uhum. os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro que vai muito além dele né? Uhum. vai na extensão da sua própria existência então tudo isso são atributos que nos fazem ser a imagem e semelhança de Deus amar, constituir tá? criar uma nova família criar um filho, ser pai, né? esse atributo da paternidade, ele é maravilhoso, porque quando você ora a oração do Pai Nosso, Deus está dizendo, Pai, Jesus está ensinando a orar, e ele diz, Pai Nosso, seja, uhum. o Pai é de todo mundo, está no céu olhando, tem uma, uma visão muito privilegiada, uhum. né? então, esse atributo da paternidade, talvez seja o que mais nos faz ser parecidos com ele, Deus. É né? uhum, assim, sim, então, sim, ele só ele só entende o que é ser um homem de verdade quando ele se torna pai. É verdade. Até então ele é apenas um, alguém aspirando a algo maior. Quando ele se torna pai, a vida dele dá uma guinada e ele então começa. Ele tem novos comportamentos. Ele muda completamente, ele hum. há uma transformação na vida ele se torna pai, então esse atributo é maravilhoso. Yeah. Eu, é eu entendo que, que uma das coisas, ou a maioria das, dos atributos de Deus comunicáveis, na realidade ele serve para revelar o próprio Deus ao ser humano, né? Ah, Sim. Quando... Eu entendo que, que as, muitas pessoas não, não param para pensar na complexidade que é o ser humano e no ser maravilhoso no que diz respeito à capacidade individual do ser humano, não só individual como coletiva, e, mas no fundo, no fundo, tudo isso revela a Deus. Quando nós pensamos no homem criado, a imagem e semelhança de Deus. Agora, existe algo muito interessante que nós temos, por exemplo, pessoas que não, não são cristãs, e pessoas que são cristãs. Ah, como que nós podemos, por exemplo, pensar sobre os atributos comunicáveis de Deus, tanto em uma pessoa que não é cristã, como em uma pessoa que é cristã? Como nós podemos ver isso? Ou não há diferença... Como o irmão vê isso? Qual a sua visão? Há, há diferenças, ah, em, em certo sentido, sim. Mas quando você pensa que o homem é a imagem e semelhança de Deus, então todas as pessoas, é, os seres humanos, carregam em si a capacidade uhum. dos atributos. Pode não usá-los, porque uhum. o pecado deturpou esses atributos. O homem uhum. o homem não consegue ser justo porque o pecado que habita nele faz uh, não, não não ele não consegue entender a justiça porque uh, ele está danificado na sua sim, sim. não consegue amar mas ele tem o um potencial para todas essas coisas porque ele é a imagem e semelhança de Deus ainda uhum. que corrompido pelo pecado uhum. uh, dependendo da sua linha teologia, ou seja, sua, sua postura teológica, você vai entender que mesmo o pecado não não ah, não a destruiu no homem a imagem de semelhança. Agora, para o crente, é, isso é muito mais excelente, porque para o crente, ah, o Espírito Santo faz avivar nele todos esses atos. Uhum. Talvez, ah, exatamente isso que a Bíblia quer dizer quando disse que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram. Sim. O que são as coisas velhas? Exatamente essa, esse dano que o pecado causa uhum. na, na, na vivência do ser humano, na prática dos atributos que Deus comunicou a ele. Uhum. Então, quando se torna um servo de Deus, é como se houvesse uma limpeza, uma, uma, os atributos fossem aclarados, evidenciados, e, e aquele que mentia não mente mais, porque o um atributo de Deus é a verdade, a justiça. Uhum. Aquele que matava não mata mais, porque esse atributo, que é o dom da vida, foi uhum. comunicado a isso, e ele não mata, porque a vida é um dom de Deus. Aquele que não amava passa a amar, aquele que não perdoava passa a perdoar. Uhum. Então, na vida do crente, os atributos comunicáveis são excelentes, ah, extraordinariamente evidenciados. E é exatamente ah, isso que faz o crente ser uhum. diferente dos povos da Terra. Muito embora... Outra vez vocês verão a diferença entre o que teme a Deus e o que não teme. Uhum. Isso está intrinsecamente relacionado com uhum. a evidenciação dos atributos de Deus comunicados ao mundo. Eu acredito que aí é onde uma das nossas maiores batalhas são travadas, né? Com relação à natureza do pecado e à nova criatura, né? Porque a, a nova criatura, como diz Paulo, disse, foi criado em verdadeira justiça e santidade, né? Ah, mas também o mesmo apóstolo Paulo diz que a nossa nosso velho homem trava uma batalha com... O, o, o novo ser espiritual, porque o, o ser movido pelo Espírito quer trazer para fora todos os atributos comunicáveis de Deus na sua melhor forma. Mas o velho homem luta para que isso não aconteça de certa forma ou ele quer trazer os velhos, os velhos, vamos dizer, a, a natureza corrompida. Né? A gente e... a gente vê muito isso e muitas pessoas não entendem. Exatamente, por que Deus é bom e por que Deus é, é o Todo-Poderoso, como nós vemos nos atributos incomunicáveis? Ah, por que então que Deus permite que coisas ruins aconteçam? E isso eu sei que é um, um pouquinho uma outra área, mas de fato, essa, essa capacidade que Deus deu ao homem, até mesmo, ah, vamos dizer assim, o homem ele tem a capacidade de, de julgar, mas quando ele está consciente exatamente do que nós estamos falando, é por isso que eu creio que é muito importante a gente comentar sobre esse assunto, porque muitos cristãos, uma imensidão de cristãos, não sabe o que são atributos de Deus e não sabe Sim. como isso acontece. E eu acredito que isso é muito importante que nós saibamos que Deus plantou isso em nós, né? que Deus nos fez participantes, eu gosto do texto de lá de Pedro que diz que pelas suas preciosas promessas, ele nos fez participantes da natureza divina. Então não quer dizer de fato que nós nos tornamos deuses, mas de fato que nós podemos e temos os atributos comunicados de Deus e podemos exercer esses atributos de uma forma maravilhosa. Eu acho isso fantástico no ser humano. Uma uma pergunta: ah, existe algum dos atributos comunicáveis de Deus que, digamos assim, é o que mais te fascina, o que você gosta mais e que você, como existe algum deles? Sim. Eu, eu, a gente já havia conversado sobre isso e eu falei sobre a questão da paternidade de Deus. Eu acho que uh, ninguém entende melhor Deus do que o ser humano que se tornou pai, o mãe. Né? Uhum. Uh, esse ato de gerar uma nova vida, é, essa paternidade, ela talvez seja dos atributos mais fascinantes e que nos faz sermos diferentes, é, independente até dessa ação do Espírito Santo, Deus na nossa vida, o ser humano, seja ele sem se é Cristo ou por Cristo, ele tem uma mudança radical de vida quando ele se torna pai. Ah, e às vezes é o um momento em que ele abre o coração para Deus, ele começa a entender Deus. Né? As outras assim, outro, um atributo que que eu já havia falado e que é interessante, por exemplo, quando você pensa na eternidade de Deus, não é um atributo comunicável, é, porque naturalmente nós morremos, não somos eternos, uhum. mas a, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele percebesse. Então, de certa forma, Deus comunicou a nós a eternidade, ainda que nessa ah, nessa esfera de existência nós não compreendemos essa eternidade, porque sempre olhamos um fim que se aproxima. Uhum. Tá? Então, não é possível compreender a eternidade, já que você tem um fim que se aproxima. Mas, quando nós pensamos na eternidade de Deus, e que a Bíblia de Deus colocou a eternidade no nosso coração, e fazemos um paralelo disso com João, capítulo 17, versículo 2 e 3, quando a Bíblia diz que Deus deu a Jesus o poder de para conceber a vida eterna, uhum. e a vida eterna é que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a seu filho, a, Jesus, seu filho, a quem aqui uhum. Então, o coração de Jesus, esse momento em que Jesus está se despedindo, tá, voltando, retornando para o Pai, ele diz o que, que é a vida eterna, o que, que é a eternidade. A eternidade é conhecer uhum. a Deus, é, com o um único Deus verdadeiro e a é Jesus Cristo, aqui que a seja, se nós pensarmos na, na vida eterna, a vida eterna não é um lugar. Uhum. É o eterno conhecer a Deus. Uhum. E eu até brinco que isso, de uma forma bem lúdica, é como se nós pudéssemos é, brincar a eternidade de todos os dias, conhecer um pouco mais de Deus e nós vamos existir né, durante toda a eternidade e não vamos entendê-lo completamente, ele simplesmente é transcendente. Então, uhum. essa eternidade dentro do nosso coração, esse atributo que Deus comunicou a nós, é que nós víssemos ele talvez seja o mais fascinante Ou uhum. não é um lugar para onde eu estou indo. Eu não vou sair daqui para ir para um lugar melhor. Uhum. O céu é uma E é conhecer essa pessoa, a pessoa de Jesus, a quem Deus e conhecer a Deus, único Deus verdadeiro. Então, eu, ninguém vai passar a eternidade é, num lugar só cantando uhum. ou um lugar onde só tem pessoas é, se bajulando. A eternidade não é isso. A eternidade ou a vida eterna é um mergulho eterno no ser de Deus. É passar todo, toda a nossa existência conhecendo Deus. É, a Deus único Deus verdadeiro hum. aí você imagina que delícia e que prazer não será é, Claro essas essas é são isso coisas é o... isso inclusive nós podemos até ter um outro momento em que nós possamos conversar diretamente sobre isso né Porque muitas pessoas têm Sim. dúvidas né e claro o que, o que o irmão disse agora não quer dizer que nós não iremos para o céu de deixar isso claro, né? É. Ah, porque às vezes algumas pessoas elas pegam alguns trechos do que a gente diz e dizem assim, olha, o pastor está ensinando heresia. Ah, mas de fato nós vamos é. entender muito mais sobre o que é a vida eterna. Porque a vida eterna, de fato como você bem usou a expressão é mergulhar em Deus de, de tal forma, emergir em Deus ah, e não dá para confinar isso somente em um lugar, né? Então acho que isso é, é muito importante Mas, Até porque sim. O nosso Doutor Gilberto disse que nós receberemos é, a, Centros de poder E com ele governaremos os cosmos Então sim. o céu não pode ser um lugar Se existe cosmos O universo É muito mais Olhos é muito não viram mais. ouvido não perceberam nem jamais subiu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado. Exatamente, exatamente. É maravilhoso, é maravilhoso. Isso, quanto mais nós conversamos sobre Deus e as coisas de Deus, mais nós nos tornamos mais apaixonados por Deus. né É muito interessante. Existe alguma última colocação que o irmão gostaria de fazer? Não, eu, eu gostaria só de agradecer e dizer Realmente é um prazer muito grande poder participar desse programa. Meu amigo, o pastor Lito, pastor Paz. Muito obrigado a todos os irmãos que estão um nesse programa. Realmente é uma bênção. A é a melhor oportunidade. Destaque. Ok. Bem, o pastor Hermes também é nosso parceiro, vice-presidente do Camin. Camin, para quem não sabe, é o Centro de Apoio Missionário Nova Geração no Brasil. Nós estamos com a sede em Brasília e ele ali está atuando, né? temos uma equipe ali que Deus tem colocado e estamos trabalhando juntos para apoiar a obra missionária e nós estamos planejando para este ano, no final de setembro, nós temos nosso primeiro congresso missionário onde queremos falar muito sobre missões. Onde queremos realmente trabalhar a questão de reavivar no coração dos cristãos a, o sonho missionário. Porque Deus, Ele trabalha, sempre trabalhou com missões, né? Deus sempre enviou alguém e continua enviando. E o próprio ato de enviar Jesus foi um ato missionário de Deus. Então, o pastor Hermes tem trabalhado conosco ali. E nós pedimos que vocês orem por nós, orem pelo Pastor Hermes, orem pelo caminho e por tudo aquilo que Deus está fazendo. Amém? Amém, Pastor Hermes? que Tivemos uma interrupção aqui, mas Deixa queremos... Eu, Perdão. A partir do dia 28 de outubro, nós temos o nosso congresso de missões lá em Brasília já gostaríamos de comunicar a todos que vai ser um grande evento. Gostaríamos de convidar a todos que puderem estar conosco aqui naquele evento. Vai ser na vida. Amém. Amém. Pastor Hermes, um grande abraço. Que Deus te abençoe muito. Que Deus abençoe a tua igreja aí em Uberlândia. E muito obrigado pela tua preciosa participação. Não vai ficar só nessa, viu? Amém. Eu te agradeço pelo privilégio. Um abraço. Outro. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado da, da entrevista aí com o Pastor Hermes. Realmente é um assunto maravilhoso, né? E, e eu sei que nós vamos fazer muitas outras entrevistas como esta, né? Ah, infelizmente, devido à internet não, não estava muito boa, o som da voz dele estava muito baixo, mas a gente vai melhorando se Deus quiser tem muitos assuntos maravilhosos, né? agradeço vocês por terem ficado até agora com a gente, e falando sobre esse assunto de, uh, dos atributos de Deus, quem é Deus, como Deus se manifesta, como Deus se relaciona com a gente, né? a gente realmente tem muito espaço para crescer, né? e eu espero que vocês orem por nós, abençoem esse programa, e assista e faça, faça compromisso. Né? Toda quinta-feira a gente está aqui, a gente está aqui falando sobre um tema, falando, assista outros programas, já falamos desde dezembro que nós estamos fazendo esse programa. E agora nós adicionamos essa ferramenta de fazer entrevista a longa distância. Né? O pastor Hermes é lá de, de Uberlândia e ele conversou com a gente sobre isso e nós vamos conversar com muitas outras pessoas e trazer muito entendimento sobre a palavra de Deus. Amém? Se você tiver a sua pergunta, você escreve aí deixa, se você tiver a sugestão de um assunto que você quer que a gente fale sobre ele aqui no Bible Café, lembra disso, o Bible Café não é para levantar polêmica ou discussão, ou briga. O Bible Café é para trazer entendimento, crescimento espiritual para a tua vida, ok? Então, hoje nós falamos um pouco sobre os atributos uh, comunicáveis de Deus, né? E é muito importante a gente conhecer esses atributos e deixar que o Espírito Santo vem tirar de dentro de nós o, o que Deus já plantou em nós, né? Para que a gente possa, de fato, ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Amém? Amém? Quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Nós estamos finalizando, estamos aqui ao vivo de Denver, né, no Colorado, e queremos deixar um abraço para todos vocês. Mas eu não posso deixar vocês ir sem antes orar por vocês, ok? Se você estiver aí assistindo com a gente agora, nós estamos ao vivo, ok? E eu vou orar por você, ok? Deus, em nome de Jesus, eu te peço que tudo aquilo que conversamos entre no coração dos teus filhos como uma semente e que essa semente cresça, que o teu Espírito Santo agora, Senhor, possa mover o coração, a alma de quem estiver assistindo e, Senhor, sela estas coisas para que o inimigo não venha roubar esta semente. E que haja mais interesse pela Tua Palavra, pelo conhecimento bíblico, pelo crescimento espiritual. E não somente isso, conhecimento de Ti, para saber quem Tu és e o que Tu podes fazer. Pai, eu quero orar agora também para aqueles que estão nos assistindo, que tiveram um dia talvez ruim, Senhor. Estão de repente chateados, tiveram um dia que não rendeu muito, ou brigaram com o seu patrão, ou com alguma circunstância na sua casa, no seu lar... Seu relacionamento, eu te peço que o teu Espírito Santo venha quebrar toda a cadeia de Satanás. Que tu venha, Senhor, trazer liberdade, porque a tua palavra diz, onde o teu Espírito está, aí há liberdade do Senhor. Então vai agora, Senhor, restaurando o relacionamento, restaurando a paz, que os teus filhos tenham uma noite de vitória, uma noite tranquila, em paz, guardados, e que amanhã, amanheça um dia, Senhor completamente restabelecido, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós oramos ao Teu Filho amado Jesus e ao Teu Espírito Santo, que é o nosso intercessor diante do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pessoal. Muito obrigado vocês por ter estado com a gente até agora. Tá bom? Não deixa de deixar aí o seu, o seu, a sua mensagenzinha, o seu like. Uh, se você gostou e se você tiver a sugestão de algum outro tema que você gostaria de ouvir, e a gente vai estar tá ligado aí e fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, ok? Que Deus te abençoe, pessoal de Brasília, pessoal de todos os lugares que estão assistindo com a gente, Rio de Janeiro e outros lugares também, aqui de Denver principalmente, se você mora aqui em Denver, domingo nós temos um encontro marcado lá na Nova Geração, porque eu sei que Deus vai visitar o nosso culto de uma forma especial. Amém? E não estou falando isso simplesmente para criar uma expectativa no seu coração. Porque o Espírito Santo de Deus está aberto para se mover. Que Deus te abençoe, queridos. Tenha uma noite tranquila, uma noite de paz, uma noite de sono cheia da presença de Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui. <música> Todas as quintas, a partir das 7 da noite, você poderá participar comigo no nosso podcast sobre a Palavra de Deus. Será sempre ao vivo pelo Facebook da Nova Geração. Serão perguntas e respostas. Você pode enviar sua pergunta pelo chat do Facebook ou solicitar o teu ingresso no nosso grupo de WhatsApp. Assim você poderá receber as notificações de transmissão e deixar sua pergunta ou comentário todas as quintas, às sete da noite, no horário de Denver, Colorado. Conheça mais sobre a Palavra de Deus e cresça espiritualmente. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube ou visite nosso website para ver novamente os programas gravados ou compartilhar com um amigo. Que Deus te abençoe. Te espero lá.